Fala galera, tudo bem? Aqui é o Gus da Consultoria Coletiva e se você tem interesse em participar de uma sessão de consultoria gratuita comigo fica ligado nesse vídeo que eu vou explicar para você como participar Bem-vindo a mais uma sessão da Consultoria Coletiva com dicas e novidades de e-commerce, marketing digital e muito mais Apresentação Gustavo Ehrlichman Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Gus da Consultoria Coletiva e eu estou trazendo para vocês uma oportunidade de participar de uma sessão de consultoria coletiva gratuita que vai acontecer toda a última sexta-feira do mês. A primeira sessão vai acontecer nessa sexta, dia 23 de fevereiro e para mim é felizmente, mas para você é infelizmente porque as vagas já estão esgotadas. Assim que eu coloquei no ar para divulgar, elas se encerraram mas na última sexta-feira de março elas vão acontecer novamente. Então fica ligado no meu canal e no site consultoriacoletiva.com.br e também nas redes sociais, que eu vou divulgar quando e qual o tema da próxima sessão. Só para vocês entenderem, a consultoria coletiva ela atua em três frentes, comércio eletrônico, marketing digital e produtividade. Comércio eletrônico é ideal para quem está começando no comércio eletrônico ou quem pretende começar. Marketing digital, a mesma coisa e também para quem quer alavancar a sua marca nas redes. E produtividade, ela tem foco em tornar você ocupado, porém cumprindo metas, cumprindo tarefas com qualidade, porque nem sempre estar ocupado significa ser produtivo. Então eu vou mostrar para vocês na consultoria de produtividade, é, através das ferramentas que a internet nos oferece, como gerenciar projetos, tarefas e seu dia a dia com eficiência, ok? Então, se você se interessou por um desses três temas, fica ligado e se inscreva, porque as vagas são super limitadas, são no máximo cinco pessoas por sessão gratuita. E lembrando, elas ocorrem toda a última sexta-feira do mês, tá bom? Fica ligado e eu espero você. Um abração, tchau, tchau. Você gostou da nossa dica de hoje? Então participe das nossas sessões presenciais. Visite www.consultoriacoletiva.com.br e inscreva-se. Quer ter a sua dúvida respondida aqui no canal? Então mande um e-mail para gustavo@consultoriacoletiva.com.br E não se esqueça, inscreva-se em nosso canal, dê um like e compartilhe.